Olá, eu sou a Anacalina Pulga e estou aqui para lhe fazer um convite. Teremos agora, nesse semestre de 2017, um ciclo de simpósios da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e quero muito que você participe. Temos um simpósio com palestras em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador levando palestras com inovações, palestras com conteúdos que você muito procura e deseja para a sua clínica, para o seu atendimento para seu conhecimento e até mesmo para você que é estudante ainda não se decidiu se quer ir ou não para a estética você também pode estar participando e conhecendo como é essa área então não perca, não deixe de se inscrever é, www.sbbme.org.br entre no nosso site faça sua inscrição o quanto antes não perca, porque realmente estamos com palestras muito inovadoras, certo? Então, te vejo lá, um carinhoso abraço e nos vemos em uma desses simpósios.